Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição número 8 capacitados para servir uns aos outros, né? Essa é o nosso tema, tá no, na imagem de fundo está um quadro desenhado onde Cristo está lavando os pés, servindo, né, aos seus discípulos. E Jesus nos deixou esse modelo de servir. Tá? E a lição 8 nos trata desse tema maravilhoso, capacitados para servir uns aos outros. Bom, Vamos aqui na nossa, no nosso testuário. Porque assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Tá? Romanos 12, versículo 4. E nós temos a verdade aplicada, onde diz devemos ser dedicados e zelosos no uso dos dons distribuídos, segundo a graça de Deus, para o bom desenvolvimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo, ok? E antes de continuar, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que ainda não está inscrito no nosso canal, tá? Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like com essa curtida, ok? Lá na parte superior tem um sininho, liga o sininho, clica nele, para você ter a notificação todas as vezes que for lançado a nova lição. Vamos lá então, temos três objetivos. Primeiro, apresentar a importância de exercitar os dons, ensinar que os dons estão a serviço do reino de Deus e mostrar como servir a Cristo através dos dons. Tá? Então vamos lá. Nosso texto de referência... Ele está em Romanos 12, versículo 4 a 8, e você lê aí tranquilamente na sua casa, que hoje já vou para o nosso comentário, né? porque aí fica mais fácil para nós fazermos bem objetivamente esta lição. A introdução diz assim, nesta lição estudaremos os dons distribuídos segundo a graça de Deus, aos que foram transformados pela renovação do entendimento visando atender as diversas demandas do corpo de Cristo enquanto está nesse mundo. Então, Romanos 12, versículos 1, 2 e 3, né, nos fala que nós, Paulo diz assim: "Rogo-vos pois, irmãos, que vos transformeis pela renovação do vosso entendimento, para que, né, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade." de Deus, né? Então, é, o apóstolo Paulo nos pede, nos convida, nos roga a transformação para que nos operemos a transformação, tá? É, do nossa mente e transformar se pela renovação do vosso da vossa mente, do vosso entendimento, tá? Então, o apóstolo Paulo ele nos convida porque quando aceitamos Jesus, nós somos nascidos de novo. Mas todos os arquivos de memória que estão aqui, elas ainda estão aí. Precisa ser renovado, tá? precisa ser atualizado tá? os arquivos da nossa memória, colocar novas informações. Então, a transformação da nossa mente Tá? Só ocorre tá? a transformação do nosso entendimento, tá? Só ocorre quando nós colocamos novas informações, informações da palavra de Deus, ok? Aí sim, nós tá? estamos prontos para agir segundo a vontade de Deus. Exercitando os dois. Graça para o exercício de diferentes ministérios. Os dons de serviço devem ser usados para edificação da igreja e o dom de profecia a serviço da igreja. Os dons dados por Deus são para que a igreja cumpra sua missão aqui na terra até que o noivo venha buscá-la. Por isso, o apóstolo Paulo destaca a importância de cada um dos dons no serviço da obra de Deus, de acordo com a graça que nos foi dada. Então vamos ver em Romanos 2, 3 ou 7, tá? o resultado da mente renovada, está no versículo 1, 2, né? é, que é o quê? Quando nós temos uma mente renovada, o que, que acontece? Nós servimos. Porque muitas vezes as pessoas interpretam com a mentalidade antiga interpretam que servir né, não é para elas. Às vezes as pessoas entendem que servir é humilhação, servir é se colocar para baixo, e não é. Tá? E Cristo diz, eu vim para servir. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Nós vamos entender já, vamos renovar nosso entendimento tá? para compreender melhor isso. Então, Romanos 3, 12, três diz, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha só, é, como é que interessante e importante isto pois pela graça que me foi dada, né? Paulo está falando do que recebeu, graça, tá? É, em relação Deus homem, né? É favor imerecido. Em relação homem para para outro, né? Seu, ou o em relação ao seu próximo, tá? É o, é a graça é a capacidade de nós tá? saber suportar a fraqueza dos outros compreender os outros. Então, Deus nos deu uma graça, né? pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter. Observe que Paulo não está dizendo que você não deve ter seu próprio conceito, que você não deve ter né, teu, tua, tua própria uh, teu próprio conceito de quem você é. Tá? Não. Diz assim, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. É muito importante você se conceituar quem você é. Tá? Que, que Quem você é no corpo de Cristo. Se você não sabe quem você é, os outros vão rotular aqui na tua testa aquilo que você deve ser. Então, aqui Paulo nos convida a ter um conceito equilibrado. Tem gente que tem um conceito muito elevado, chama soberba. Ela acha que ele é melhor que todos. E tem gente que tem um, um conceito abaixo do nível. Ela, ela, essa pessoa se acha assim, meu Deus, quem sou eu né, para falar de Jesus? Quem sou eu para orar? Ela tem um conceito abaixo da do padrão da palavra. O equilíbrio, um conceito equilibrado, é quando você, eu, tá? Lemos a palavra e aceitamos o que a palavra diz ao nosso respeito, ok? É um exemplo bem geral para você, é que quando alguém perguntou a João Batista, né, quem ele era, <coughs> disseram assim, tu és o Cristo? Ele disse, não. Tu és Elias? Não. Um profeta? Não. O que dizes de ti mesmo? Não. Então, isso é importantíssimo. A pessoa deve saber o seu próprio conceito. João Batista, ele pega a palavra de Deus e ele diz, eu sou o que o profeta diz que eu sou. O profeta Isaías diz, eu sou a voz que clama no deserto. Ele tem um conceito. E isso é o um conceito equilibrado. O conceito da palavra de Deus. Então, para a mente antiga, é um desafio entender que somos membros uns dos outros e é uma honra servir o outro. Interessante. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, tá? alguém é um braço direito ou outro braço esquerdo. Quando o braço direito serve ao braço esquerdo, está servindo a si mesmo, ao próprio corpo. Tá? Importante compreender isso, ninguém está fazendo um favor, vou dizer, por servir o outro, está beneficiando a si mesmo, compreende isso, tá? Isso é muito importante, porque se você, se tua mão pega a colher, coloca a comida na boca, ela, a tua mão está servindo a tua boca, mas está servindo a ele também. Porque o alimento que entra na tua boca vai distribuir, vai ser processado, vai distribuir também para o braço. Então, servir o próximo tá? não é nada a mais, não é nada de ser humilhante. Servir ao outro, ter uma consciência que nós fazemos parte de um mesmo corpo. Okay? Os dons de espírito devem ser usados para a edificação da igreja. Deus nos chamou e nos vocacionou com o Espírito Santo para realizarmos sua obra. Cabe lembrar que fomos vocacionados para vivenciar o amor de Deus em todo tempo e em todo lugar, amando e servindo a todos à nossa volta para a glória de Deus Pai. Mateus 5:16 nos diz que nós somos igual à luz do mundo, tá? Ou a uma cidade edificada num lugar alto. Tanto uma cidade ficada, um lugar alto, quanto o sol, é difícil esconder. E naturalmente são vistas, percebidas. Tá? Então, é, Jesus está dizendo: se você aceitou Jesus, se você assume que você é luz, não precisa de nenhum esforço. Isso vai fluir. Tá? Porque o que nos impulsiona a viver aquilo que Jesus nos diz que somos é o amor e o objetivo é a glória de Deus. Tá? Jesus disse para que não sejamos luz do mundo, para que o vosso Pai seja glorificado. Tá? Então isso é importantíssimo aqui também. 1.3, dom de profecia a serviço da igreja. O membro do corpo de Cristo, capacitado com este dom, deve estar totalmente sob controle do Espírito Santo, bem como consciente, de que a mensagem não se opõe ao padrão estabelecido pela palavra de Deus. Então, o próprio profeta deve ter um discernimento que quando vem a mensagem, toda mensagem que vem de Deus nunca vai contra a sua palavra. Tá? É isso importante, tá? É porque se vem alguma mensagem fora contra a palavra, né? E está dizendo que essa mensagem não é de Deus, porque Deus não se contradiz. Ou seja, deve estar dentro dos padrões bíblicos. Qual é o padrão bíblico da profecia? Ela serve para edificação, exortação e consolação. Nós tratamos em aulas anteriores isso, ok? É dois, dom de edificação, exortação e ensino a serviço do reino de Deus. Tá nós vamos ter três subpontos. Dom de ministério a serviço da igreja onde ensinar a serviço da igreja e onde de exhortar a serviço da igreja. O senhor confere o poder espiritual necessário e apropriado a cada crente para desempenhar suas funções na igreja. Afinal, o senhor otorgou os dons para a sua igreja conforme sua vontade, não por merecimento da pessoa, tá? Então, isso importantíssimo aqui. Veja, é, o teu braço né, já nasceu braço a partir do momento que você nasceu, já é braço no momento que você nasceu. Ela já é projetada no ventre da mamãe, braço direito, braço esquerdo e os pés, todos os membros quando você nasce de novo, quando você nasce em Cristo, no corpo de Cristo, na igreja, você também já nasce com uma função. Tá? Isso é importante que você disirna, tá Então, conforme a vontade, não por merecimento. né? Então, o braço é braço porque já nasceu o braço. O pé é pé porque nasceu o pé. Então, cada um de nós tem as funções. Igual membros do corpo, de um corpo humano, igual a qualquer corpo humano normal, tá? Dom do ministério a serviço da igreja. O termo ministério, do grego, é indica, segundo Strong, atenção, assistência e serviço. Então, algumas vezes, em algum livro, você vai encontrar como dom de serviço. Tá? Então, apesar de nos termos na igreja algum ministério, aqui, na verdade, no grego, é serviço. Existe um dom que é o dom de serviço, de servir. A expressão, por exemplo, dediquemo nos né, nos remete a estarmos focados no serviço, a procurarmos fazer com excelência, visando bom desenvolvimento da igreja. Tá? Ou seja, pastores, líderes, devem buscar esse dom, né? Então, o apóstolo Paulo, ele nos disse, quem né, tem o dom né, de servir, o ministério, né, seja ministrar, né? se é ministério, seja ministrar, haja dedicação, tá? Então, é, todo que é, toda pessoa que é líder deve buscar esse dom. Afinal de contas, se é líder, está para servir. Ou ainda falando sobre serviço, Peter Wagner, no seu livro Dons do Espírito, ele fala assim, o dom do serviço ou ministério é a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo, a fim de identificar as necessidades não satisfeitas em alguma tarefa relacionada à obra de Deus, e fazendo uso de recursos disponíveis para satisfazer aquelas necessidades de ajuda obtendo assim os alvos desejados. Eu achei excelente, por isso coloquei para você na íntegra esse conceito do dom de serviço. Então, quem tem o um dom de serviço, nunca fica parado. Ele identifica alguma necessidade não satisfeita em alguma tarefa relacionada à obra de Deus e vai preencher esse espaço. Ele vai servir tem prazer em servir, tá? Isso é muito lindo, porque você tem deleite em fazer aquilo que é necessário fazer para né, a obra de Deus, tá? se conquistar aos alvos desejados. Donde ensinar. Dom de ensinar, tá? de modo que tenho, tendo, desses diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se ensinar, haja dedicação ao ensino. O dom de ensinar é a competência sobrenatural produzida pelo Senhor para ensinar as verdades sagradas da palavra de Deus. Então, é, Paulo diz que quem tem o dom de ensino, se ensinar, age dedicação. Tá? Então, quando diz age dedicação dedicação, né, como em 1 Timóteo 4, 3, também nos fala para que nós perseveramos, sermos persistentes, né, dedicados tá, ao Ministério do Ensino. Por quê? Porque diferente dos outros dons, né, o dom do ensino, por exemplo, né, é, é diferente do dom de profecia. Porque o dom de profecia é uma manifestação, num momento específico, na igreja, né, quando a igreja está é reunida. Agora, o dom de ensinar né, é praticamente um dom que está atuante continuamente. Por quê? Né? Eu vou dizer isso porque eu tenho esse dom. Né? Porque quem tem o um dom de ensino, né, vai preparar, por exemplo, a revista, né? nós lemos uma semana antes, vamos procurar testes num livro, no outro livro, vamos lá no grego, no hebraico e vamos pesquisando. Né? Então, o dom de ensino não é só no momento de estar diante da sala também envolve todo esse preparo, esse desejo profundo de lermos o texto, tá? pesquisarmos as palavras, deixar mais claramente a palavra. Tá? Então, Peter Wagner, aliás, Zig Zagler, diz assim, a repetição é a mãe da aprendizagem, o pai da ação, o que a torna o arquiteto da concretização. Olha só, quanto mais você repete, né? por exemplo, você lê mais vezes a revista, você estuda mais vezes, tá? isso vai gerar um aprendizado. A repetição é a mais da aprendizagem e quando você aprende, você pode agir, o pai da ação. Né? Então, se eu estudei a lição, me preparei, agora estou agindo aqui e gravando. Diz, o que a torna o arquiteto da concretização? Ou seja, de tanto repetir, de tanto ler estudar, estudar, tá? estou agindo e estou colocando aqui concretamente para você, deixando a pública você aquilo que foi estudado. Tá? Então, quem tem o dom de ensino, ela estuda várias vezes, né? repete várias vezes esse conteúdo. Tá? É, ainda Wagner disse assim, o dom da, do mestre é a capacidade especial que Deus dá a certos membros de Cristo para comunicarem informações relevantes para a saúde e ministério do corpo de Cristo e seus membros, fazendo-o de tal maneira que sejam capazes de aprender. Tá? Então, quem tem o dom de ensino, ele procura sempre um jeito, uma forma, uma maneira de deixar mais claro a mensagem. Eu poderia estar falando aqui com vocês, só com a revista, mas porque Deus me deu o dom, eu prefiro preparar, né? Demando um tempo para preparar os slides, né? demanda tempo isso, tá? mas o dom me impulsiona a fazer isso. Tá? Para que quem gosta de ler, quem é visual, ele tenha capacidade de aprender mais facilmente. Agora, quem é auditivo, ele está ouvindo e aprendendo já. Às vezes não precisa nem ler, está deitado ouvindo sua lição e gravação. Mas quem é visual está lendo os slides, ok? Então, tem várias formas o dom se manifesta. Dom de sortar a serviço da igreja. A palavra grega para este dom é paraclesis. Que constitui chamado ao lado, consolar, advogar, animar, confortar, incentivar. Ou seja, podemos afirmar que quem tem o dom de exortar pode ministrar palavras de consolo, encorajamento, ânimo e conselho a outros. Então, exortar. Tá? É diferente do que muitas vezes pensam, que é sortar, dizer assim, eu vou bater. Não é isso. tá? É sortar, E tá? é consolar, e é encorajar, animar, aconselhar. Podem ser palavras né? que vão é, questionar a atitude, comportamento da pessoa, sim. Mas são palavras que encorajam. Então quem tem o dom de exortar, tá? essa pessoa ele pode falar, né? é, de uma forma que confronta a pessoa, mas a pessoa agradece. Eu vou colocar assim numa metáfora, é como um cirurgião que ele vai abrir, vai fazer o corte para tirar o tumor. Então, o paciente se entrega, acha bom, agradece o médico por arrancar o tumor, por ter feito o corte. Então, quem tem o dom de esportar, ele sabe fazer isso, tá? sabe colocar as palavras na ordem certa, a palavra certa, no tom certo, no tempo certo, ok? Dons e cuidado e administração do serviço do reino de Deus, onde repartir a serviço da igreja, onde presidir a serviço da igreja e onde exercer misericórdia a serviço da igreja. O apóstolo Paulo no capítulo 12 do livro de Romanos ele demonstra cuidado de mencionar as distintas categorias de dons e exorta os crentes para que possam exercer de maneira correta a função de cada um deles desempenha na igreja. tá? Então, cada um de nós temos uma função e vamos alinhar com isso. Este dom de repartir tá? é a capacidade ofertada por Deus aos crentes através de recursos financeiros, para que possam contribuir na igreja local e na obra missionária. Não podemos nos abster de mencionar que este dom deve ser necessitado com liberalidade. Paulo disse, né? quem tem um dom, necessita com liberalidade. É Interessante, vocês talvez já ouviram falar do grande homem de Deus, né? da Colgate. Colgate era um jovem né? que iniciou dando seu dízimo, 10% depois ele fez um propósito, tá? ele era empregado de uma empresa, né? aí ele fez um propósito de dar 20%, e Deus foi abençoando, ele deu 30%, para encurtar para você a história, Colgate, no final da sua vida, ele podia viver com 10% do lucro, porque já era dono da empresa a essa altura, ele vivia com 10% dos lucros da pasta colgate, de todo o alimento que é colgate, e 90% ele dava para a obra de Deus. tá? Enquanto ele esteve vivo, ele fez isso. Tá? Porque quem tem o dom tá, de repartir, ele literalmente pega o recurso e investe na obra. E Deus se investe nele, porque sabe do coração dele que está voltado para a sua obra, ok? Dom de presidir a serviço da igreja. O próprio Espírito Santo habilita o crente para a liderança. Através desse dom, que é dom de presidir. A palavra presidir do grego é aquele que está proeminente sobre os outros ou que preside, governa ou cuida com o empenho de uma determinada coisa. É, Bruce nos diz assim, o exercício da administração na igreja é um dom tão verdadeiramente espiritual como qualquer outro mencionado. Tá? Só para abrir uma parênteses rápido para você, a questão de administrar, tá? nós administramos objetos, ou até mesmo a nossa própria pessoa. É possível. Tá? Agora, liderar, não. Liderar, se lidera pessoas. Tá? Não dá para administrar pessoas, porque a administração, conceitualmente, ela é fria metódica. Tá? agora a liderança não a liderança é flexível a liderança é empática tá? tem diferença tá entre administração é liderança tá mas as duas aqui nesse texto aqui é presidir tá Pode ser na liderança na administração agora esse é um dom igual a qualquer outro dom né com o dom de eh, nós falamos da ciência o conhecimento quem tem o dom de liderança, tá, de presidir, ele lidera um, um, uma igreja, um grupo, tá fantasticamente. Dom de exercer misericórdia a serviço da igreja. O dom de exercer misericórdia consiste em perdoar e compadecer das necessidades alheias. O possuidor deste dom espera socorrer as misérias dos outros de modo a aliviar a dor, solidão e amargura. Ainda que todos os cristãos fizessem esse trabalho em certo grau, alguns tinham um dom especial para isso, tá? conforme Kermit. Veja, é, disse a palavra de Deus que Jesus, movido de misericórdia, curava os enfermos. Movido de compaixão, né? operava milagres. Tá? Então, é muito interessante quando uma pessoa ele tem esse dom Tá? da misericórdia, se deixa mover por Deus e Deus se move por ele. tá? Pode acontecer grandes milagres quando a pessoa é, tem essa empatia, tem essa capacidade de sentir o que o outro está sentindo e o milagre acontece. Bom, meus amados, concluímos, apresentamos a importância de exercitar os dons, ensinamos que os dons estão a serviço do reino de Deus e mostramos como servir a Cristo através dos dons. Meus amados, Deus nos abençoe, é, gratidão a vocês por estarem aprendendo, estão se aplicando para vocês mesmos, tá? Aprenderem, ministrar de uma forma melhor e também convido vocês a compartilhar, tá? Compartilha no seu canal esses slides com mais pessoas possíveis para que as pessoas sejam edificadas, tá? Abençoadas, igual você está sendo abençoado, tá? Deus nos abençoe, muito obrigado por tudo, a paz do Senhor Jesus e rogo continuamente as vossas orações, a paz do Senhor Jesus.